Estamos aqui no primeiro fórum LGBTQI+, do Bloco de Esquerda, uh, no momento em que se encontram várias, vários e diversos ativistas uh, da luta e do movimento social LGBTQIA+, juntamente com militantes do Bloco de Esquerda, uh, este fórum tem como principal propósito criar uma agenda política mais uh, onde existe o contato do, do, dos ativistas do Bloco, junto com outros ativistas do movimento social, de modo a conseguir criar uma rede de contactos e uma agenda política que faça frente à extrema direita reacionária, à homofobia, que ainda se faz sentir em muitas das nossas casas, trabalhos, uh, ruas, e sabemos que a luta LGBTQAP+, pelos direitos, não só na lei, como também na sociedade e na cultura, uh, não se fazem apenas naqueles dias, naqueles dias de marcha em que saímos à rua e desconfinamos os nossos corpos e as nossas lutas, sabemos que essas lutas fazem todos os dias, porque nós também insistimos todos os dias. Numa altura em que cresce a influência da extrema-direita é muito importante a organização deste tipo de fóruns, porque permite juntar ativistas, movimentos, muita gente fora do espaço político, até do bloco de esquerda, mas que estamos juntos e juntas numa causa comum e por isso as condições estão reunidas e precisamos de estar à ofensiva e de lutar pelos direitos LGBTIQ+, porque são esses os direitos do futuro.